Vai decorrer no um Funchal, no Hotel Ford Monumental, precisamente aqui onde eu estou, a formação de Redes Sociais 360. Esta será uma formação totalmente prática de um dia, onde vamos abordar como utilizar na prática as principais redes sociais, nomeadamente como Facebook, como Instagram, LinkedIn, como outros social media, como é o caso do YouTube, e também como produzir conteúdos realmente atrativos para estas redes sociais tanto imagem, vídeo como direitos, e também como criar campanhas de publicidade altamente eficientes. Pode ver mais informações no link disponível no vídeo para reservar o seu lugar.